O que você está fazendo aqui para cima aqui? Na casa da minha tia ali, mas não tem ninguém. Não tem ninguém? Você tá indo para onde? Estou indo lá pro, pro, pro Leporac. Leporasce. Ah, isso, pro Pinheiros quer dizer, né? É. Como é Porque... que tá, Lula? Você é Donato? Como é que é? Como não, é o tá seu nome? Eu sou Ponce Águila. Águila. Como que chamar sua mãe? Antônia Ponce Águila. Filha de. A minha mãe? Era filha de quem? Minha mãe era filha do Alonso Ponce Morales. E Madalena Donha ave lá. O, o Alonso Ponce, o seu avô foi o que morreu de raio? Foi. Lá na, na descida pra. para como é que chama lá o lugar lá? Pra Ibiraci, pra Serrinha? Ah, eu não me lembro o lugar não, só sei que é pra esse lado aí. Eu morreu Roçando Pasto. Debaixo de uma árvore. Hum. Ah, eu. Não me lembro é o lugar que a minha mãe falava, mas eu não me lembro mais. O seu tio, o, é, o João Ponce lá da, da coisa era seu primo, né? Qual é o. O João Ponce lá da Serra, da de Cidinha lá da Serra. O João Ponce Bertone, não? É, o Bertone. Ah não, aquela era tio meu, aquela era irmão da minha mãe, por parte de pai. Do parto de pai. Porque a minha mãe ficou viúva de primeira vez com o primeiro marido dela e casou de segunda vez com o meu, com o meu pai. Aliás, quer dizer, o, o meu avô ficou viúvo de primeira vez com a, mulher, com a primeira mulher e casou de segunda vez com a mãe do, do João Ponce. Bertone. É. Chamava a Natália a mulher dele, a segunda mulher do meu avô. Coisa boa registrar essa história, viu? Hum. Eu conversei muito com o João Ponce, o seu tio, é, lá da É, já faleceu certo. já também. Faleceu pouco tempo. É. Aí, você conhece a Ângela Ponce? A Bertone? Ângela? É. A Ângela Ponce, pouco se, se eu tô pensando, é minha tia, a irmã da minha mãe, mora naquela travessinha em Santo Antônio ali, perto da igreja de Santo Antônio. Hoje já está morando no Cubatão. Não, não, então é outra. Não, é não. outra. É outra. Não, então é Quem outra. são os irmãos da sua mãe? Da minha mãe. É. Bom, elas eram em três irmãs legítimas. Né? Que era minha mãe, a tia Francisco com que morava na rua de lá ali, e a tia Maria que morava nessa rua aqui um pouquinho mais para baixo. As legítimas. Agora depois as outras eram chamava uma chamava a Teresa, a outra Emília, a outra Helena a outra, Carmen, e a outra... Emí, Tereza, Emília, Angelina, Carmen e Helena. e Helena. E depois tinha os irmãos, né? Que chamavam um João, o outro Emílio e o outro José. Você conhece tudo, é? O seu avô, que era o seu Alonso Ponce. Alonso, é meu avô. Irmão de Francisco Ponce, de Manuel Ponce, de Manoel Pedro Ponce. Ponce Morales. Morales. Lá do Cubatão, é isso. Era lá do Cubatão. Dele. Era irmão dele. O que você está eu... fazendo? Você está gravando aí? a sua história. Você vai entrar no meu carro, eu vou te levar lá no, no, no, no, no Liporásco, você largar de ser. Ah, é. Pra me largar de ser o quê? Largar de ser forgado. Ah. Você não vai ficar andando de ônibus, você não vai encontrar ônibus. Ah. E aí nós vamos conversando história. Falando história. Sei. Aí você entra aqui no meu carro, aqui okay? não fica discutir nada não. Ah. Conversando. E eu, eu vou levar o E você. depois eu não precisa pagar o preço da viagem, nada? Você me paga né? você, você me paga só, só uns 100 reais só. Sei. <risos> oh. Pode, pode entrar aqui, eu vou te levar lá só pra gente conversar. Você tá ruim de cabelo também, que nem Tô, eu. né? Igual você é, mesmo, né? igual você mesmo. Entra aí, ah, entra sei. aí, eu vou colocar o negócio aqui, nós vamos gravando um pouco de história. Isso aí é pra fotografar as é, pessoas. É, eu vou entregar assim. lá no, no, na polícia, lá é, se sei. você tiver com pensão aqui. Vai, vai falar que tá roubando, roubou é, dois guaranás e baranás, tal. É, é, tal. é, é tal. sei. Um abraço pra você. Eu vou... Não, vamos lá, vamos lá.